Primeiro dia de competição do Troféu Brasil 2018 foi dos homens. Dos homens, os melhores resultados, dos homens, os únicos recordes batidos. Foi também do Minas, o Minas que teve as melhores conquistas no dia e larga na frente da competição. O melhor resultado do dia veio com o Vinícius Lanza quebrando pela primeira vez. A barreira dos 52 segundos, vencendo a prova de 100 metros na Borboleta, fazendo 51-42, em prova muito bem controlada, do início ao fim. Ele ainda passa com 24-0, até o Henrique Martins, seu companheiro de clube, que treina no clube, diferente do Vinícius, que treina nos Estados Unidos, até passou na frente com 23-6, mas... O nado do Vinícius muito tranquilo, muito forte, muito alongado, uma prova muito bem nadada. E olha para quem eh, nunca tinha nadado abaixo dos 52 segundos, fez 51,4. foi um grande resultado. Não é surpresa para quem tem acompanhado a carreira e principalmente os últimos anos do Vinícius, desde que ele se mudou para os Estados Unidos, está treinando com o treinador Ray Luz, que é apontado como o melhor treinador dos Estados Unidos na, na atualidade. O, o, o Vinícius tem sido, nos últimos três anos, o melhor nadador brasileiro, No início, aí, esse ano foi medalhista, chegou, subiu ao pódio, fazia muito tempo que o Brasil não tinha um nadador subindo no pódio na maior competição universitária do mundo. E o Lanza, olha, uma prova muito bem nadada, muito tranquila, e vem mais coisa por aí. Eu até acho que ele deve nadar bem os 200 borboletas, só que eu não acho que ele vai ser tão protagonista nos 200 borboleta como foi nos 100 borboleta. Eu ainda acho que talvez ele brigue por uma medalha, mas não vai ser fácil, porque existe um pouquinho de gente, um pouquinho mais de bagagem para a prova dos 200 metros nado borboleta. Entretanto, tem os 200 metros e aí eu espero ver o Vinícius Lanza nadando abaixo dos dois minutos. Quem sabe até vencendo essa prova. Ainda tem que se destacar nesse sem borboleta o excelente desempenho do Iago. O Salem Amaral, esse nadador uh, mato-grossense, que já deu uma rodada pelo Brasil por alguns clubes, hoje defende o Pinheiros, também treina nos Estados Unidos, está numa universidade não tão forte, é, é de primeira divisão, mas não é uma universidade tão qualificada como é a de Indiana, do Vinícius, mas ela deu uma prova maravilhosa. Nunca tinha nadado abaixo dos 53 segundos, nadou 52,64 pela manhã. Detalhe, teve uma saída muito ruim. E ainda assim ainda conseguiu nadar na casa dos 52-0. Uma saída só melhorada na saída ali já era um 51. E olha que grande prova, o Iago foi muito bem. E o Henrique acabou, mesmo passando na frente, ficou na terceira colocação. Nós tivemos um recorde sul-americano no dia, o Fernando Schaefer, que brincou de nadar. O Fernando Schaefer fez uma prova espetacular: 1,55 um nos primeiros 200, 1,53,7. Um de volta, segundo parcial, que prova, né? Um Nada bonito, tranquilo, tecnicamente muito à frente de todo mundo. Novo recorde sul-americano, o primeiro e único, né? Até agora, na primeira etapa, 3:49,06 o tempo do Fernando. A liderança era do Luiz Altamir, que normalmente ele gosta de nadar um pouco à frente, que ficou na segunda colocação, o 3,50. O Juliano Rouco, companheiro de treino do Schaefer, do Minas, fica na terceira colocação. E o campeão do ano passado, recordista de campeonato, Guilherme Costa, não fez uma boa prova e ficou fora. Sabe aquela história de não entrou com a estratégia, acabou não conseguindo entrar na prova e ficou para trás. Esse foi o 400 metros dado livre. Nós ainda tivemos no masculino 100 metros dado peito, uma prova que só teve eh, o João Gomes, atual, agora, tricampeão, da, do, nos três últimos anos tem vencido o troféu, e pelo segundo ano consecutivo é o único nadar abaixo do minuto. Não foi uma prova uh, boa, os tempos não foram bons, e aí eu sempre acho que é preocupante, até pela falta da renovação da, da, da, da, da modalidade, porque nós, três nadadores ali, o João, o, o França e o Lima, juntos são 95 anos de idade, né? Está faltando alguém que desafie essa moçada, essa... Nós não podíamos ter mais gente nadando para um 0-0, não pode, já não cabe mais na natação brasileira. E são nadadores que nos últimos oito anos ganharam uh, todas as provas do 100m do peito e ganharam 20 das 24 provas em disputa. Então é uma, um trio muito forte, que tem muita tradição, mas está faltando alguém que desafie esse grupo fechamos o dia com o revezamento 4 por 100 metros de estado livre, o Pinheiros bate um recorde de campeonato muito expressivo, que era um recorde que se mantinha desde 2009, uma marca 3, 14, 31, gente, isso é tempo de final de Mundial, quer dizer, foi um, um tempasso, o César Cielo abrindo o revezamento, mesmo não estando treinando para essa prova, fez 49, 2, 49, 29, uh, ainda tivemos mais 2, 48 no meio, 48 do, do do Gabriel, 48, do, do Breno, e principalmente o 47,9, mesmo com a prova definida, Pedro pajares sobrando, e o Pinheiros ganha a prova. Ainda a destacar, na prova masculina, os parciais de revezamento, se mostra qualificado o primeiro dia e bem expressivo. Entre as mulheres, Viviane Jungblut levou os 400 metros de nado livre, 4 e 12, praticamente 2, 5, 2, 6, uma prova controlada, chegou a ser ameaçada na primeira parte, principalmente pela Gabriela Roncato, que figura na segunda colocação, e a Rafaela Hauric já tinha marcado o tempo pela manhã, baixou de novo a tarde, ficou com o terceiro lugar, sua primeira medalha de Troféu Brasil, a Hauric. Na prova dos 100 metros, Nado Borboleta, a Dainara, que não tinha sido uh, campeã nos últimos dois anos, não era campeã desde 2015 no Troféu Brasil, uh, Passou um pouco mais fraco de manhã e nadou um pouco mais fraco do que havia feito na eliminatória. Mas foram 2,58, consistente, a Dainara está voltando. Daí em segundo, e o um bom resultado foi da Giovana Diamante em terceiro, que nunca tinha quebrado a barreira do minuto, quebrou de manhã, voltou a quebrar à tarde a Giovana Diamante. Prova dos 100 metros do peito, esse sim foi a maior preocupação, vamos dizer assim, do primeiro dia de competição, foi o fato de que nós temos aí duas meninas da Argentina nadando na casa do 7, a Ruta Melutite, nadadora do Flamengo, ganhando a prova, os pontos do, do recorde sul-americano, que não vale o recorde, mas ganha a pontuação, e as brasileiras na casa do 1.8. A, a, a Gêneve, um 9, a Caroline, muito preocupante, o 100 metros lá do peito feminino, continuamos nadando mal, essa prova muito mal, o 100 metros lá do peito feminino, uma prova que a gente não consegue evoluir e é preocupante, eu tenho medo até de pensar no que vem nos 200, tomara que a Pâmela consiga me fazer mudar esse, esse conceito. E o revezamento 4 por nível do, do Pinheiros, que tem uma tradição imensa no 4 por 100 nível não era campeão desde 2012 e levou a prova ontem, até com uma certa facilidade, batendo o SESI, que era o atual bicampeão da prova. Primeiro dia, nós tivemos alguns bons resultados, dois recordes brasileiros de categoria, excelente resultado do Vitor, no 100 metros lá do peito, olha o Vitor é, é, Souza, não é isso? É isso mesmo, é Vitor Pinheiro Souza do do, do do Pinheiros, ele que foi, inclusive, um belo resultado, classificando a, a, a, a, hoje potencialmente dentro da seleção que vai para, o, para os Jogos Olímpicos da Juventude. Fez 1 e 2 pela primeira vez nas eliminatórias e à tarde faz 1, 2, 45 Novo recorde brasileiro de categoria. E o Murilo Sartori, esse nadador macho, hein? Uh, talvez uh, não ganhe a vaga nos 400 livre que nadou pela manhã, já que o Kenzo Rara ganhou para ele, mas nadou a final, foi para a final, isso aí, isso. É o treinador raiz, Fábio Cremonês e nadador macho. Porque não tem esse negócio. Jogos Olímpicos de Juventude é apenas uma etapa. Tem, tinha que nadar a final, nadou a final. E nadou para 3,55, o melhor nadador juvenil 2 da história do Brasil. Excelente resultado, com 3,55, 80 e um, uma prova muito bem nadada, Aliás, eu até achei que ele de manhã estava segurando demais, na final ele faz mais solto, nada na da tarde sempre é melhor, o pessoal tem uma tendência a sempre estar tá um pouquinho mais solto, as, as seleções ainda indefinidas foi o primeiro dia, mas um bom dia de competição, melhor para os homens, melhor para o Minas, foi o primeiro dia, esse é o Troféu Brasil, nós estamos aqui juntos, até sábado, amanhã a gente volta, até lá.